Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você, você, sabe, você sabe qual a função básica da nossa mente? Pense um pouco. Vou repetir a pergunta. Você sabe qual a função básica da nossa mente? Bem, ela é o principal veículo que usamos... Para tudo que nós fazemos, ela nos dá vida, ela nos mantém vivos. Olá, eu sou o professor Antônio Bis, eu sou parapsicólogo clínico, terapeuta, ativista quântico. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre por que a mente aprisiona você. Tenha certeza de uma coisa, nós sofremos muito pela ignorância com relação à mente. Ou seja, sinceramente, nós não a conhecemos. E aí, o que vai acontecer? Ela fica no comando e nos aprisiona. Somos o resultado dos seus desejos e não o que nós queremos. É verdade. Tem pessoas que são verdadeiros prisioneiros da sua mente. Eu fui esse cara... Verdadeiro prisioneiro da minha mente. Se você não conhece a minha história, eu tive depressão, transtorno bipolar, tive uma falácia, separação, tive câncer e fui no fundo do poço. Mas por que isso? Simplesmente porque eu fui prisioneiro da minha mente, ou seja, eu realizava tudo o que ela desejava e... Claro, naturalmente, eu gostava. Por quê? Porque eu estava a serviço dela e a serviço do meu ego. Eu não olhava para o meu interior. E quando você constrói uma vida no único olhar externo, sem sentido, simplesmente olhando o exterior, tudo pode acontecer de uma hora para outra, assim como aconteceu comigo. Eu já estava com 47 anos de idade, perdi tudo. Absolutamente tudo Tive que recomeçar a minha vida Eu comentei isso em vários vídeos A mente Pode ser a causa da tua felicidade Ou pode ser uma catástrofe Então lembrando que Todos os problemas que aparecem Nas nossas vidas São resultados do desconhecimento Da função Da nossa mente Porque ela pode nos levar A uma doença também Vamos lembrar o que nós já sabemos, 95% da nossa vida, da sua vida, é determinada pelo seu subconsciente. Como assim? Tudo que está registrado no subconsciente, desde os primeiros segundos de gestação até hoje, tudo que está registrado passa pela sua mente consciente ou você operando no seu piloto automático, sem filtrar absolutamente nada. Você tem uma vida prisioneiro da tua mente. Bem, a mente é uma máquina. A mente ela é considerada o computador dos computadores. É preciso aprender o uso correto dela, os recursos da mente, para a gente ter uma vida saudável. E isso é possível. Depois das dores que eu passei, que eu passei a estudar com profundidade o mecanismo da minha mente, é a que me tornei essa pessoa calma, tranquila, numa vida realmente espiritualizada e fantástica. A mente é o principal instrumento que usamos para funcionar a vida. Porém, é preciso estar conscientemente despertado no aqui e agora, para assumirmos o comando dela. Você já se deu conta que normalmente vivemos lembrando do passado e criando o futuro? Por que, que a mente faz isso? Ela adora o que já é do conhecimento dela, ou seja, tudo que vem a ela pelos cinco sentidos. Ela compara e se for idêntico semelhante àquilo que ela já tem, ela aceita e vai ser registrado no subconsciente. Do contrário, não. Por isso que ela vai para o passado e vai para o futuro. E por isso também é que temos a maioria dos pensamentos na origem do passado e criamos o futuro com visão do passado. Por isso ficamos prisioneiros da nossa mente. Por que, que milhares de pensamentos todos os dias? Nós temos isso. 70% são praticamente Negativos. A origem deles é o subconsciente. Todos os nossos atos, fatos, ações estão registradas lá. E como a gente vive no piloto automático, sim, despertar a consciência do poder que temos, muitas coisas ruins, toxinas mentais, são registradas no subconsciente. Se continuarmos prisioneiros dela, ela vai gerar mais e mais pensamentos negativos. Você fica na frente de uma televisão, assiste só notícias negativas para dar um exemplo. Fica só no, passando algumas mensagens, fofocas, no, através do teu celular. Mas não dá uma atenção para você, vai continuar prisioneiro da sua mente e vai ter a vida que nunca imaginou e uma vida que você nunca desejou. desejou. Pode ter certeza disso. Então a pergunta é, o que fazer para deixarmos de ser prisioneiros da mente? Determine um tempo para você. Primeiro, invista no seu conhecimento, na sua autoestima. Leia, veja os meus vídeos no YouTube, de outros colegas. Mas dê, alimente a sua mente sempre com algo maravilhoso. Então leia, dê um tempo, busque o autoconhecimento, aumenta a sua autoestima. Segundo, faça exercícios físicos, ela adora. Terceiro, meditação. Ouça umas músicas de relaxamento. Né? Quarto, repita mantras. Por exemplo, pode repetir esse que vai te ajudar. Estou cada dia melhor. Repita para você, estou cada dia melhor. Vai te ajudar. Se observe, observe o teu comportamento. Não está gostando do que você faz? É, vem da sua mente, então mude. Mude a chave da tua mente, do teu mindset, né? mude com a maneira de pensar que você vai mudar o seu comportamento. Coloque a consciência em tudo, coloque a atenção em tudo, coloque a energia em tudo, coloque a atenção plena em tudo que você vai estar no comando da sua mente. E sétimo e por último, tenha um pouco de espiritualidade. Alimente a tua criança interior, alimente a tua centelha divina e assuma o comando da tua vida que você pode, senão a mente vai te levar aonde você não deseja, mas você tem esse poder, você tem essa percepção, você pode despertar, você pode é, expandir a tua consciência, e ser, com certeza, o co-criador de uma realidade, de uma vida diferente, de prazer, de alegria, de harmonia e de prosperidade. Tem gratidão por ter assistido até aqui, Espero ter colaborado na sua evolução, se não me perdoe, né? Assine aqui meu canal no YouTube, dê um like, faça um comentário, eu agradeço de coração, é importante para mim. Um abraço carinhoso, namaskar e até o próximo vídeo.